A maior loja de cadeiras da internet agora traz a você os melhores preços do mercado. Ofertas especiais e cadeiras. Cadeira Butterfly Romero Brito, só 10 de R$ 23,56. Cadeira Diretor Málaga Preta, só 10 de e 61,74. Mesas a partir de R$ 499,90. Banquetas a partir de R$ 189,90. E mais, todo site em 10 vezes sem juros, com entrega rápida e econômica. Aproveite! eCadeiras.com.br